Muito bem pessoal, estamos de volta aí com a perspectiva interna com um ponto de fuga E eu vou desenhar aqui agora as cadeiras né? Então eu vou desenhar aqui uma certa altura E vou posicionar duas cadeiras de cada lado tá? Aquele lado eu não vou enxergar cadeira só o encosto né e desse lado aqui eu vou desenhar aqui o encosto tem que ser da mesma altura né o encosto vai ficar aqui que vai dar uma misturada mesmo é normal porque o ângulo das cadeiras estão ruins aqui né mas vamos lá vou desenhar o assento das cadeiras poderia enxergar só um dos pés né? certo então aí depois eu vou começar a desenhar aqui ó é, os pi, o piso né então eu vou colocar um piso de madeira aqui ó todas as linhas jogando para o ponto de fuga onde passou nos móveis no, no móvel no tapete eu não vou fazer né aí ó Se você quiser, dá pra fazer até mais estreito, né? Então você vê que eu não faço sempre de um lado. Eu faço dividindo, você não erra as distâncias. Fica muito bom. Tá aí. Certo? E aí eu vou começar, eu vou aproveitar... Esse, esse momento aqui que eu terminei a, a, cadeia, a, a o desenho da perspectiva, vou começar a desenhar aí com o marcador, tá? Eu vou usar aqui um marcador da Chart Pack, é um marcador é, Desert Tan, que é o nome dele, né? É um marronzinho escuro. E eu vou começar a usar aqui, ó, para ilustrar a minha perspectiva, esse é um marcador que tem que tomar muito cuidado Porque ele sai muita tinta, ele borra demais ó. Mas é um marcador que dura a vida inteira tá? É super legal esse marcador aí Tô jogando sempre para o ponto de fuga, né? Aqui então, eu vou fazer assim. Dá um... Fica mais correto, né? Você jogar sempre para o mesmo lado. Mesmo que você precise virar a folha, não tem problema. Aí, olha ó. Ó o piso lá. O segredo de algumas perspectivas é você colorir o menos possível, para não ficar muito... É, poluído o desenho. Né? Então eu vou fazer aqui também ó, um negócio legal que é deixar mais escuro num lado, num outro ponto também oposto. Ó. Eu passo várias vezes o marcador. Fica um desenho bom, né? fica muito legal porque você não deixa o piso sempre muito certinho, uniforme, você dá um movimento para ele. aí Legal, e aí eu vou pegar um mais escuro aqui, eu vou desenhar na, na parede ali. Ó. fazer aqui embaixo também tem um trecho né que aparece e aqui também aqui o ideal era fazer com aquela ponta mais fina né mas acho que eu vou fazer aqui ó também dá Aí. Muito bem. Só do jeito que tá, já tava ótimo, né? Não precisava pintar mais nada. Eu vou usar aqui o cinza, o Cool Grey 4, da pro marker e vou aproveitar e fazer as paredes aqui, ó. Fica bem legal você dar um contraste aí no seu desenho, né? Onde é mais fino, você dá uma levantada na, aqui nessa parte de trás da caneta, que ele preenche só um trecho, né? Aí. Olha que interessante que já tá ficando, né? Muito bem. Vou pegar aqui o azul, vou preencher aqui a janela como se tivesse um, um céu lá no fundo, né? É legal você deixar várias cores aparecendo aí no desenho, né? E você percebe que eu uso o marcador é, com cores mais pastéis, né? Eu não uso cores muito vibrantes porque aí o desenho fica muito pesado, né? Muito chamativo, não fica muito bom. Ah, tá? não fica legal não. Então tem que tomar cuidado aí na hora de usar o, os marcadores. Então vou começar aqui a usar um amarelo mais clarinho para fazer aqui o meu sofá. Aí. vou usar aqui outra cor para fazer a, a mesa vou usar, esse, vou usar esse outro marcador aqui esse aqui é um outro marcador da chartpack chama light sand também é muito legal esses marcadores tanto os da promarker quanto esses aqui gosto bastante como eu já falei, dá para usar também o Magic Color, só que é um marcador que não dura muito tempo, tá? Então tem que tomar cuidado aí com esse tipo de marcador. Pode usar para começar, para testar, vale a pena, é legal. vamos fazer aqui também. Um... Um pendente, né? Legal, e a televisão eu vou preencher com esse aqui também, com esse cinza escuro, com o cool gray. Na borda dela, né? Legal, eu vou pegar um outro aí, é, um armor gray 1, que é o WG1 vou preencher aqui dentro da televisão só para não ficar muito escuro muito cinza escuro né fica um cinza vou deixar lá. Fica um cinza mais ameno fica mais legal fica mais leve o desenho tá para não deixar muito pesado ó. então eu fiz aqui um como é uma tela é, que tem reflexo eu fiz um pouco mais escuro num lado no... no outro invertido aqui ao contrário né no meio ficou mais claro tá fica Fica legal dessa forma aí. Muito bem. Acho que é, aqui a gente está num momento crítico. né Se a gente continua ou para de colorir. Pode piorar, pode estragar o desenho. Né? Então isso aí a gente tem que tomar cuidado. As pontinhas do, os pontinhos lá do, do tapete. Fica legal. não Tem aqui madeira, uns veios da madeira muito bem vou só fazer aqui uma uma corzinha aqui no quadro e o, o teto eu vou usar aqui um cool grey 1 que ele é bem clarinho né Mas o teto é um pouquinho escuro mesmo, então é, não bate muita iluminação no teto, né? Só quando eu tenho luz jogando de baixo pra cima ali, luz indireta, aí tudo bem. Mas aqui eu vou deixar ele um pouquinho mais escuro que as paredes, tudo jogando aí também pro ponto de fuga. Você vê que essa caneta aqui tá bem gasta, ó, e ela dá um efeito super legal, né? Então não joga fora a sua caneta velha, tá? Aí. Certo, eu vou pegar aqui um amarelo bem legal que é esse aqui. E eu vou começar a fazer jogar as luzes aqui para baixo. Ó. E aí eu acho que eu vou parar por aqui porque, senão, o desenho pode ficar muito posso exagerar aí né no desenho então eu vou só pegar o, o Army Grey 1 que ele é um cinza bem claro e eu vou escurecer aqui onde não tá batendo luz tá que é essa lateral do sofá aquele aquela lateral aqui interna também também não bate luz que só para dar um contraste aí porque fica legal né que não bate luz é meio escuro ó. nessa face aqui também não bate luz aqui dentro da mesa aqui é para dar um contraste aí fica legal é isso aí, se quiser também posso fazer aí com algumas sombras né? com a careta que a gente já falou de sombra Pode exagerar, né? Tem que tomar cuidado, não ficar muito escuro. Uh. Mas aí tá bom, chega, porque ele vai estragar o desenho se eu continuar desenhando. Né? Tem hora que é melhor a gente parar aí, ó, já tá super legal, tem que deixar os espaços vazios, assim, brancos também, que é pra dar um contraste, um para valorizar o seu desenho. Não importa tá tudo, não. Então é isso daí, perspectiva com um ponto de fuga. Aproveitei e já coloquei com o marcador, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo.